Muito bom, muito bom ter a sua presença aqui e te perguntar um pouquinho, em visita. a gente vai fazer uma entrevista falando um pouquinho da sua carreira, falando um pouquinho da sua trajetória como influencer e muito importante o seu trabalho pela inclusão LGBTQI+. É, falar um pouquinho a respeito, como é que, você, como é que foi a sua trajetória para chegar em 85 mil seguidores e como é falar de minorias, de inclusão, vegetarianismo num meio bastante tóxico, que é o meio gamer. Eu queria que você fizesse algumas considerações a respeito disso, se apresentasse um pouco para a galera, para o pessoal também poder acompanhar. Obrigado a Vivian Furtado, que já está aqui com a gente. O pessoal já está nos acompanhando. Seja bem-vindo aí, é Embi. Ah, muito obrigada. Primeiro de tudo, essa daí é minha maior fã, tá? Posso falar ah, nada não, não. ela tá aqui na sala. <risos> e pra conseguir essa galera aí, eu acho que foi muito esforço, dedicação, principalmente ser o que eu sou pra galera, então pra, pra bater tanto nessas teclas que eu Preso, que é o vegetarianismo, que é a inclusão, é somente vivendo na pele, vivendo exatamente isso, saber como que é o dia-a-dia, -dia, passar, infelizmente, por alguns percalços assim, e saber realmente quais são as dores né, dessa comunidade. Então, eu acho que já responde também como que eu cheguei nesses 85 mil seguidores né, do meu Instagram. Acho que é muita identificação das pessoas né de entender que deu de saber que as pessoas estão todas no corres dela e eu também tô na minha e ao mesmo tempo eu tô ali batendo naquela tecla de derrubar tanto tanto estigma né e principalmente eu sou eu sou pro player em qualquer espécie que você me der agora eu vou dar minha cara e dar o melhor então o meu lance com a comunidade gamer é exatamente isso eu quero mostrar que nós mulheres a gente tem não só essa disposição essa vontade de jogar como a gente tem essa voz a gente tem que se mostrar tem que tem que vencer mesmo e aí a comunidade LGBT não fica para trás né a gente sabe como a ah, como vem surgindo mais pessoas né, no mundo game, co conseguindo ter voz, conseguindo se mostrar, ser eles de verdade. Então, eu acho que é isso, todo um, aquele, aquele lance de, de, de troca, né? E deixa eu voltar um pouquinho mais atrás, perguntar um pouquinho mais de como você começou nas redes. O que, que você gostava de jogar... E como é que você foi profissionalizando um pouco os teus perfis nas redes? Como é que foi um pouco dessa trajetória da pequena em visita até a grande em visita de hoje? Eu queria saber um pouquinho como é que você percorreu esse trajeto e como você se firmou é, como representante da comunidade também. que É, é, é importante a gente ter representações é, de minorias numa indústria como essa. A gente queria, queria te ouvir um pouco a respeito disso. Sim, olha, se a gente for pegar lá do começo, a gente começa falando em 2008, não, até, até antes, né, até antes, vai, se eu for falar do meu primeiro videogame, eu comecei com o DynaVision que eu ganhei, cara, isso daí foi o que abriu os meus olhos assim, né, tudo isso era minúsculo, não era nem, não pensava nem ser pequena em visita ainda, e aí um pouco mais... Se passou, eu, em 2008, eu conheci um jogo chamado Rabotel. Você conhece? Grande Rabotel, muitas histórias de internet. Maravilhosíssimo demais. Inclusive, eu tenho um emblema meu lá. O emblema da Invisita ah. existe. De tão viciada que eu fui naquele game. Eu, eu te fiz uma participação assim com o Rabotel. Mas, enfim, fiquei viciada naquele game e... Conheci muita gente da internet, fiz muitos amigos, e a partir daí comecei a criar conteúdo de Rabo Hotel no YouTube. Tive um canal ali, tipo, já dá pra dizer que é considerado. Enquanto alguns, enquanto alguns estavam fazendo Minecraft, em visita estava lá no seu Rabo Hotel, muito bom. Exato. É, estava... Co... Na verdade, eu, eu sou até um pouco antes da galera do Minecraft, eu fazia umas animações assim muito tosca. E aí depois acabei indo para o Minecraft, né? Que foi, acho que foi a porta de muita gente, né? Galera, tudo começou no YouTube, ou deu logo a cara, ou veio do Minecraft. Eu tô nesse meio termo assim também. Eu, eu comecei a fazer alguns vlogs, mas a primeiro, primeiro momento eu fiz alguns vídeos de Minecraft e CS. CSGO, porque eu vim do CS, né, uma história muito engraçada e muito invejada na minha vida, que minha irmã teve uma lan house, então o CS 1.6 estava aqui, assim, ah. na minha veia. Nossa, é, assim, um deslumbre de qualquer criança, uhum. qualquer adolescente, né? Uhum. Hoje em dia nem se tem mais lan house. Mas aí eu comecei comecei com CS, meu canal deu um mega boom com os meus vídeos de CS, foram... Foi, foi praticamente uma série que eu fiz, hoje em dia, é... Hoje em dia eu até falo como, como a gente tem uma, uma crescente, né, em tudo que a gente faz. Uhum. Os meus vídeos de CS eram vídeos que hoje não cabe a minha pessoa, não cabe a comunidade que eu abraço, então foi um momento também de entendimento meu, de, de construção, porque uhum. eu era tão tóxico, acho que o ambiente, né, quando a gente tá falando Sim. do ambiente, a gente vai se moldando a ele, então, era uma, essa troca, assim, ah eu até pra você prática. sobreviver, né, tem essa coisa de você, você Exato. acaba pegando a própria linguagem mais opressiva mesmo, né. Exato, mas é exatamente isso o lance, exatamente, essas são as palavras. Eu, eu cheguei a, a ferir muita gente, muita gente que na época eu nem sabia as dores, mas ao mesmo tempo eu, eu tinha as minhas dores de ser uma mulher, de estar tá tentando me encaixar num lugar, então eu precisava colocar outras pessoas para baixo, assim, precisava, ninguém precisa, né? E, enfim, esse, essa minha série ela foi por água abaixo, porque... Tempos depois eu bati o Word e falei, isso não dá. E hoje eu sigo fazendo... Eu fiz bastante live no... Eu fiz bastante live. Eu fiz bastante vídeos de, de, de Valorant, Fortnite. tô mais ou menos nessa pegada. Mas eu acho que é muito... É, é extremamente difícil se posicionar, conseguir... O, o tão almejado espaço quando a gente fala sobre tudo isso, porque ou a gente se junta ou a gente fica meio de canto, né? Porque falar... Assim, ninguém quer realmente é... falar sobre, sobre dores, né? É, é, é ruim, é difícil, é desgastante, mas tem aquele outro lado também, né? A gente vai... Em qualquer algum momento da nossa vida a gente vai passar por aquela situação. E aí é bom que a gente tenha ouvido de alguém, escutado de alguém falar sobre sobre aquilo para a gente saber lidar, para a gente entender que que um comentário é simplesmente um comentário, ele não vai ir muito adiante. Então eu acho que é mais ou menos esse conforto que eu trago sendo uma mulher no mundo gamer. Deixa eu te perguntar um pouco, a, a gente tem uma discussão eterna sobretudo o pessoal que é mais progressista, o pessoal que é cabeça aberta, sobre é, é, os jogos, eles têm um formato, né? E, eles, e esse formato padrão, digamos assim, não só o padrão nas nossas vidas humanas, o padrão da, da heteronormatividade, mas ele tem um padrão no sentido, são jogos normalmente que são bélicos, são jogos que normalmente são militares, são mais violentos, é, você agora que já declaradamente já representa uma minoria você que já tá jogando outros jogos que não são tão dentro daquela, daquele formato você acha que as minorias elas têm que se apropriar do formato ou o formato dos jogos eles precisam mudar eu fui meio profundo nessa pergunta mas foi uma coisa que me apareceu aqui enquanto você ia falando sim, sim, não mas eu entendo eu acho que que a gente sempre quer se identificar também né a gente quer estar tá presente naquele lugar a gente quer entender que aquele espaço também é nosso né mas eu acho que ainda assim digamos que só só só tem esse ou só existe o x ainda assim a gente consegue aproveitar tanto a gente consegue né é, absorver tanto daquele game e pensar em tantas as outras oportunidades né mas eu acho, e eu venho vendo muita coisa acontecendo. Então, é, eu acho que tem muitos jogos que estão criando uma, uma nova categoria, assim, que vem incluindo muito mais mulheres protagonistas, né? O, o Valorant que eu citei aqui para você mesmo. Nossa, acho que, sei lá, metade das agentes são mulheres e todas maravilhosíssimas, assim. E o, o Fortnite, aí, é são meus, meus top games, eles conseguem abraçar até mesmo isso. Cara, Fortnite é um jogo que simplesmente tem milhares de skins, e dessas milhares de skins, você vai encontrar de skin de mulheres, mulheres negras, um corpo que não é o padrão, um corpo gordo. É, a gente tem até presença de, de skins com vitiligo e... Assim, tudo Legal. maravilhoso, assim, sabe? Porque isso, de fato, não faz diferença. Não, não é um, um, sei lá, um perk do jogo, né? Não é um, hum. um mapa, alguma coisa que vai fazer diferença. É só aquele... Aquele acessório, né? Que a gente gosta de ter, de, de, de, de ver que alguma coisa aconteceu, né? E acho que os jogos vêm até dando aquela bandeirinha pra gente, né? Até a bandeirinha mesmo, né? Às vezes no, no, no Nick, assim, a gente consegue ter umas bandeirinhas que a gente fala assim, putz, isso só foi pra agradar, né? Mas tá aí, né? A gente gosta de uma, uma esmolinha, às vezes, só pra sentir que tá adiantando algo. E eu acho que também, é, aquela coisa de esmolinha, esmolinha, porque é uma esmola mesmo, gente, essa, essa indústria poderia mudar muito mais, poderia ser muito mais inclusiva, mas acho que de esmolinha, esmolinha, vocês estão, aos poucos, mudando a moldura do mercado. Eu queria falar um pouco dos, dos trabalhos em parceria com marcas que você já fez, você já trabalhou com Samsung, eu estou enganado? Estava vendo o teu Instagram Isso, agora. Eu estou com eles agora. Legal. <risos> eu... <risos> é acho que a Samsung tem sido a maior marca assim que eu fiz e aí a gente está abordando inclusive a questão gamer né falando uhum. sobre sei lá, como a gente consegue jogar com um celular aí uhum. é, e, e, e aquilo né putz é bom a gente ter marcas que consigam incluir pessoas diferentes né que consigam incluir esse público que a gente quer né uhum. Mas aquela coisa, é uma parte de um processo maior, né, em visita, que isso vai demorar. Com certeza, não, o que você falou, né, o esmolinha. molinhas. a gente sabe que poderia ser uma mudança brusca. Mas essa mudança brusca é, é, é tão em tudo, né, o é, que a gente não consegue olhar e falar, gente, por que que isso não funciona? Por que que isso está tão, sei lá, 10 anos atrás, é? Ah, então, putz, eu, eu não consigo, eu não consigo também imaginar essa mudança, essa, essa mudança tão repentina, porque a gente também fala sobre, é, talvez hoje nem seja a grande maioria, sei lá, antigamente a gente pensava que homens eram as grandes maiorias em games, hoje, sei lá, se a gente fizer uma busca aí, a gente acha que a porcentagem de mulheres é bem maior. Vou te e... dar o dado aqui. Pesquisa Agora... Games Brasil Pesquisa Games Brasil 53% dos gamers são mulheres, negras e periféricas. Então, desmonta completamente como você vê a diferença do marketing da indústria e o que é o mercado real. Pois é. Medo de se posicionar às vezes, de falar de abrir um VoIP ou de, sei lá infinitas possibilidades. né Mas o o lance das eu perdi minha, minha das marcas aqui, das marcas não eu ia falar sobre como ah assim a, a virada a gente sempre pensa que são a maioria é homem não porque é homem homem homem é porque eu acho que a gente quando tem um novo lançamento uma nova protagonista é condicionado tem um, um chiado, né, né? É, então, tem tanto um, um alarde sobre aquilo, e a gente né, fica tipo, gente, sei lá, é pra tanto, né? Caraca, esses dias eu vi uma, uma notícia que eu fiquei chocada, eu não sei o, o porquê, qual que era o intuito ali, que era dizendo sobre a possibilidade da nova protagonista de GTA ser uma mulher. E aí, você sabe como são né? as matérias quando saem, sei lá, Sim. de uma nova protagonista, de um novo jogo. Nossa, é tão chocante o porquê. O... É difícil ver a galera definhando, falando do porquê que eles estão querendo colocar uma mulher. Sei lá, gente, porque se você, sei lá, sai na rua, você vai ver homens e mulheres. Não sei, não tem... É, é, é tão simples, né? É, é difícil debater o que é simples e as pessoas não entendem. É, é, é porque a, a, essa é uma das coisas do... O, o, por isso que o machismo não é só machismo, ele é machismo estrutural, né? Ele tá nas estruturas. Ele tá Sim. no nosso molde de pensamento. E aí, ó, eu vejo com estranhamento. Cara... GTA é um jogo sobre pessoas que são contra a lei e são marginalizadas. É, seria até natural existir uma opção feminina, porque se tem uma coisa <risos> que a mulherada sabe viver também, é, é uma certa marginalização. Não fala Não a margem certeza. da lei, mas a margem da, da, do convívio Da sociedade mesmo. mesmo, sim. Nossa, e, e ainda assim, é... Exatamente, viver marginalizada e quantas mulheres que com filho, sendo grande, não donas de casa, mas a, a, a mestra ali da família, né, que faz tudo, e por que não, por que não? Essa, essa mulher merece ter essa voz, merece, digamos assim, do pior modo possível, atropelar muita gente no GTA, sim. Ai. Mas é, eu acho que que é um espaço que é difícil da gente adentrar, porque muitas vezes é, é é tão estrutural que a pessoa não consegue nem se colocar, tentar imaginar. Mas ao mesmo tempo vem aquele aquele debate, né? Porque que nos jogos, sei lá, vou imaginar nos jogos de luta uhum. ou qualquer um que você possa ter uma skin. Porque que Sempre vão jogar, então, de skin feminina. Você sempre vai ver um cara usando uma skin feminina? Eu... A e a própria discrepância da das skins, né? A skin feminina com roupas mínimas e, tipo, o cara é uma camiseta e uma calça. Nossa, não. toda toda produzida, né? Aquela lingerie. E o cara somente forte. Três metros... Nossa. É complicado. É, você, falou uma não, coisa, você, você falou uma coisa pessoal muito interessante, né? Você falou que a tua irmã tinha uma Hauser, é isso que você isso. jogou? Isso. E te perguntar assim, não, não tô te perguntando quando você saiu do armário, mas como é que foi se assumir é, lésbica uhum. com a família não, com bi. a sociedade? Bissexual, aliás, com a família isso. e com a sociedade. O... Desculpa, desculpa inclusive a colocação, achei que você fosse lésbica, mas é bissexual. Não, não, tudo bem. É, eu acho que que, que é, inclusive algo de se ser debatido mesmo até porque por exemplo eu namoro com a minha namorada que é lésbica então a gente tá num relacionamento sáfico Sim. e eu fui descobrir isso mês passado sabe tipo para não inviabilizar o bi a gente não tá num lésbico num relacionamento lésbico enfim é, e tudo bem também a gente tá estamos virando amigos agora essa conversa Sim. aí eu saí do armário digamos assim foi quando eu tinha uns... Estava fazendo meus 18, 16... Acho que uns 17 ali, digamos 17. E e eu acho que eu sofri uh, sozinha e sofri por medo. Por medo, simplesmente. Porque eu nunca tive uma relação ruim com a minha mãe. Eu acho que... Teve algum momento ali ou outro que eu tava um pouco mais afastada com ela. Mas nada que eu pudesse falar. Que eu não, não tivesse uma relação boa com a minha mãe. Só que uhum. a gente vai vendo tanta coisa, né? A gente vai vendo uma história aqui, uma coisa ali. E nada, nada é positivo, né? Não é como se fosse também um prêmio. Ah, uhum. Tipo, mãe, eu sou hétero, mãe, sabe? Mas... Claro. É, foi difícil para mim, porque eu, primeiro de tudo, não tinha nenhum exemplo de como administrar essa conversa, ou se eu deveria administrar uma conversa, uhum. se eu deveria ter, então, é, não aconteceu, eu não falei, até que eu tive a, a minha primeira namorada, que foi, na verdade, quando eu me entendi bissexual, que tudo aconteceu e minha vida virou de ponta cabeça né é. porque aquele medo absurdo e tipo e agora e né? se descobrirem e agora, é e agora minha mãe será qual vai ser a reação dela O que eu vou falar e acho que talvez eu nunca nem tenha tido uma, uma conversa com ela sobre isso mas Hoje, obviamente, não, não é como se fosse algo que eu quisesse esconder, não tem nem, não é nem dessa forma, mas assim, ela veio na minha casa, né, eu tenho, tenho minha namorada, então é, ela trata com o maior carinho, né, a gente usa os termos namorado e tudo mais é na nada como uhum. se fosse escondido, mas é, foi, foi mais ou menos assim no começo pra mim. Aquele lance de, ah, minha amiga, você tá muito perto de sua amiga. É, eu acho que é, é, é difícil, né, pensar nisso. É difícil a gente sair de um padrão, né, que a gente está acostumado. É, porque eu já, já tive, eu já tinha namorado homens e já tinha apresentado, né? Então, por que eu tive um medo, né? Por quê? Então, eu acho que... É, é sobre isso quando eu cheguei aqui me apresentando falando sobre o que eu trato das minhas redes é justamente para para a gente ter boas bons resultados né sobre sobre essa vida difícil que a gente constrói o dia todo né a gente eu, eu acho que viver é isso né a gente tem uma evolução e o, o tempo todo são coisas diferentes que a gente vai se adequando ou se colocando em algumas caixinhas então acho que é esse conforto mesmo de olha eu, eu não soube eu não soube até sei lá meus 18 anos o que eu era e aí eu me descobri e aí eu não me não consegui lidar com a minha família junto Ok e, e tipo ah quem eu sou hoje eu sou uma comunicadora então como que eu consegui ter uma, um problema de comunicação, sabe? Então, assim, acho que todo mundo tá fadado a... Mas acho que se você abrir o Twitter agora, você vai ver vários comunicadores com problemas sérios de comunicação, né, cara? Se você dá uma rolada ali na timeline... Cara, o que dá de gente doida... E uma coisa que eu ia te perguntar, eu tá tava vendo o teu canal, é... O primeiro vídeo é de nove anos atrás, você tem bastante vídeos de sete, oito anos atrás. Você pegou bem um período em que começou a ter um boom mesmo de youtubers, agora você está no TikTok, você está em, em diferentes redes. É, falando um pouco do, dos problemas de comunicação que você teve a nível pessoal, mas é, fazer conteúdo para a internet te ajudou a, a descobrir um pouco esses caminhos? Olha, acho que sim, porque eu, eu estive no meio de muita gente que também estava se descobrindo, que estava nessa mesma luta comigo, mas para falar da, da, dessa minha trajetória, até eu me entender como bissexual, para mim assim, meu direcionamento mesmo foi nas minhas amizades, digamos assim, porque eu comecei, eu tive uma mudança brusca de amigos, e nesse novo grupo eu conheci diversas meninas lésbicas, e eu não me encaixava, eu, putz, gente, tô aqui, mas continuo létero, nada a ver isso aí, claro que não foi nenhum tipo de, como é que eu posso falar, de não foi por osmose, sabe, mas eu tava ali para tentar entender como que era e o porquê. Sabe aquela curiosidade de não é só uma curiosidade para ter no meu... no meu caderninho, é para entender e ver. E isso, sabe, então foi dessa forma. Mas a internet para mim, uh... por exemplo, o TikTok. Para mim, o TikTok é... é onde eu mais vejo pessoas diferentes né? não dá nem para categorizar como sexualidade ou qualquer coisa que seja as pessoas são tão múltiplas e o tiktok para mim é isso é a variedade de pessoas que a gente tem aí é, você descobre como como existe pessoas e pessoas Pessoas completamente diferentes aí dentro do seu nicho. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando comentários aqui. A Vivian Furtado mandou três aqui, ó. Que orgulho, mandou um coraçãozinho. Ela é muito chique. Ah, o Matheus Juan mandou aqui em visita. Você me inspirou a eu começar a jogar Fortnite. O Pedro Rocha mandou aqui. Ah, Rabotel era demais. Você chegou a jogar The Sims? joguei um pouco, não joguei muito, mas meu primeiro The Sims foi o... Acho que é assim que pronuncia, Castaway, Castaway, Castaway. Que, que era o da ilha. Sei. Eu ganhei junto com o meu PS2. Nossa, dá para falar com o macaco, para mim foi tudo. <risos> muito bom, muito bacana. Obrigado aí pelos comentários, gente. Façam perguntas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida. E uma coisa que eu ia te perguntar é... Como é fazer? É, eu tô pensando assim do no público geral dos YouTubers de games e de entretenimento. Tem muito jovem. Como é que você faz um pouco para dialogar é, quando você vê no seu público às vezes é, é, preconceitos que já vêm de casa dessa molecada que está na internet? Como é que você faz para dialogar com esse público? Eu queria colocar aquela imagem da Pablo Vitar uh -huh. e ela começa a falar: "Ei, DJ, para o som!" Mais ou menos assim, pera lá, não, não, não, não, não a, não, não, a não. gente cessa agora esse papo, essa, esses comentários e fala, ó, oh, calma lá. Mas eu acho que o bom de, como você falou, de jovens, é que por mais que tenha vindo algo mais estrutural assim, é, eu tenho na minha mente que os jovens, eles conseguem se adequar melhor a conseguir entender né a, a ter, na, ter na verdade a vontade né de, de ir atrás e, e não querer ferir alguém né o e isso é um ponto que eu que eu tenho que bater aqui na tecla eu fui uma jovem que quis muito entender tudo isso mas eu não soube como eu não soube tipo putz você faz uma busca aí no Google, você vê textos e textos, aquilo ali mata, né? Você faz uma leitura e você não entende. Não. Aí você vai buscar alguém. E aí é, aí é quando você... você vê alguém né, com um vídeo. Ah, a pessoa tá falando que é não binária é naquele vídeo. Então, eu vou perguntar, vou fazer alguma pergunta. E às vezes, né? Esse tipo de pergunta realmente pode ser tipo levado para um outro lado. Então. Uh, para mim, na né, minha cabeça, é sempre com, com esse tom. Eu não, eu não tento. É, você não palestra. Pensar. Você é... vai tentando pensar junto. Isso, ó. Por que você falou isso? Né? Eu acho que talvez, de certa forma, a gente vai, vai modelando um pensamento, né? Eu, eu não acho que. Ainda mais, sei lá. Para mim, o futuro é o TikTok. O TikTok tem um algoritmo assim que, que as pessoas mesmo vão se complementando, vão cortando, sabe, alguns comentários. Eu acho que, que é isso, um ensinamento que a gente tem. É, eu, tive, eu conversei com um professor há um tempo atrás e ele falou uma coisa muito interessante, Que eu sou eu sou um pouquinho mais velho que você, eu sou da, dos anos 90. Mas ele falou, Pedro, tua geração tá estragada, cara. Mas tem uma galera que tá vindo aí e tem uma galera mais nova e mais é, diversa que tem uma cabeça muito boa. Você acha que a sua geração é assim? Hum, ah, eu acho que sim, acho que sim. É Porque não tem como dizer que todos, né? Não, uh -huh. Tipo, eu poderia ser... Eu poderia continuar com o pensamento que eu já tive, né? É, eu acho que todo mundo está submetido a De tirar a isso. sarro dos caras no, no Counter Strike, aquela é, coisa. Não, tirar sarro eu sempre vou continuar, isso daí é sem... Sempre... Ah, zoeira never ends. Não, isso daí nunca vai me faltar, não. Mas eu acho que, assim, a, essa próxima geração já está vindo vacinada, né? Mas a minha mesmo, eu acho que tem muita gente que precisa melhorar. Mas eu acho que já está tá bem mais aliviado mesmo. Uhum. A Vivian Furtado fez uma pergunta boa aqui. Em visita, qual dica você daria para uma menina que está começando nos jogos online hoje? Se jogar completamente. Você acha? Tá com vontade? Sei lá, pega seu celular, pega seu videogame, computador, seja aonde for que você queira... Passar um tempinho, se divertir, aproveita e faça disso a sua diversão mesmo, né? Não tem que ligar para ninguém, não. E eu acho que a melhor dica de verdade é que se em algum momento, algum VoIP foi aberto de forma negativa, aquela pessoa tem que ser multada na hora. Não, não tem que discutir ou, ou ouvir. Na mesma coisa para para chat de texto, né? A gente não tem que, eu acho que o lance é nunca dar palco para maluco, nunca. Isso, isso em todos os âmbitos, né? Acho que não é nem Sim. só em games, né? A gente Sim. sabe que como as pessoas são perigosas, são, são muito perigosas e quanto poderosa é a nossa voz, né? Com certeza, é isso. Eu falo para todas as meninas, ah, não não bate boca. Mas o primeiro momento que tem alguém no meu time, não dá. Assim, eu, eu não vou me ferir tão fácil como alguém que não tá tão acostumado. Então, eu escacho. Eu, eu, eu uso a carta reverse. Você gosta assim. de assistir esportes? Você acompanha? Sim, hoje tá tendo as quartas de final do Corinthians com o Flamengo. Ah! Tá ah. lá em cima. Que bacana que você acompanha. Que bo... Tem algum Sim. pro player que você é fã? Cara, eu... Sério mesmo. Assim, de esportes, eu sou muita parte. Eu sou muita parte. Eu vi muita stream. Porque eu a fiz Vivian muita já stream. tá avisando você aqui que tá 0x0 zero zero ainda. <risos> Não. <risos> Mas eu... Eu não, não acompanho muito campeonato, não acompanho muito e esportes mesmo, né? Eu, eu gosto ali do, do, do, do meu time, do meu time e apenas. Agora é, não posso deixar de negar que um dos meus sonhos é virar uma pro player, né? Ter uma organização, alguma coisa assim. Eu acho que ia ser o esquema. <risos> A Sabrina Ferreira tá perguntando: qual que é o jogo da sua vida? Um, um, uhum. nossa, mas você é tão complexo, assim, eu já citei meus top games aqui, né, já falei todos que eu gosto muito, mas eu uhum. acho que um que, que foi o jogo da minha vida foi Rabotel, eu acho que me, uhum. me trouxe essa identidade do que eu sou hoje. Você já deve ter jogado aquele jogo que você joga mil horas, você fica, você se perde. É isso. Eu queria que tivesse contado, hein? Ah, o Pedro Rocha está perguntando em visita. Você acompanhou pelo menos 15 anos da evolução dos, da indústria de jogos. O que você acha dos rumos que ela tem tomado? Tem aquele lance lá, né? Acho que tem muito a melhorar, né? Em hum. questão de... De... Não é só botar uma L do Last of Us, falta muito ainda, né? Falta. E ainda assim, né? o que, que a L ouviu, né? Hum. A L. Ellie... A L tem também a, a menina do. Ai. É do Horizon ela. Forbidden West, a Eloy? A Eloy, sim. Enfim, tem, tem, tem poucas minas ainda para tudo, né? Tem até a gata naquelas. Então... <risos> Por mais gatos que... na indústria dos games. Sim, com certeza. <risos> tá melhorando, tá melhorando. A pequenos passos, né? A pequenos passos e ainda com várias complicações. Em visita, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você queria abordar? Alguma coisa que eu esqueci de falar? Alguma coisa que você quer falar? Aqui também é teu espaço para você falar um pouquinho. Ah, muito obrigada. Ah, agora você me pegou de surpresa. Tava... Acho que, assim, os, os, belos, os belos pontos né, importantes a gente citou, né? Que é o, uma luta constante né, que, que eu tenho e que, que eu acho que é isso, né? Essa, essa é a mensagem que eu preciso passar. O, a vontade de estar dentro dos games não tem nada além de, de apenas a vontade de querer jogar. E aí é isso que eu quero passar adiante. Se divirta. Se divirtam sempre e sempre incluam mais as pessoas. em visita Muito obrigado pela sua presença. Quero te chamar mais vezes aqui. A gente ainda vai conversar mais outros assuntos aqui. Muito obrigado, viu? Um beijo. Imagina. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado você. Tchau, tchau. Tivemos a presença da visita aqui com a gente, pessoal. Obrigado, Pedro Rocha, vivem furtado. Deixa eu ver aqui a Sabrina também conosco. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai abordar aqui, rapidamente aqui as notícias para a gente não se perder justamente em todas as informações é, da semana. É, vamos falar um pouquinho do jogo de luta gratuito da Riot. Vamos falar também de Call of Duty Warzone, de God of War, dos testes de captura e também do Geoff Keighley que anunciou, que fez aí o seu pré-anúncio de gamescom. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é bastante importante. Jogo de luta da Riot Games será de graça. A Riot Games divulgou mais informações sobre o Project L o projeto provisório de jogo de luta do estúdio de League of Legends e Valorant. Num vídeo de, dos desenvolvedores, a equipe do projeto falou um pouco sobre o feedback da comunidade e do formato do game, que será gratuito. Tom Cannon, que é o diretor sênior do Project L, explicou que o jogo, assim como a maioria dos games principais da Riot Games, será lançado de graça. Ele também explicou que os meios de monetização do Project L irá respeitar o seu tempo e a sua carteira. LOL, Valorant e Legends of Ruterra são de graça, mas com possibilidade de compras visuais para personagens e cartas com dinheiro de verdade. É, pelo visto, o novo projeto seguirá os mesmos moldes. Numa postagem no site oficial, o time de desenvolvimento mostrou detalhes da inserção de Ilaoi no Project L. A campeã, que é uma lutadora de corpo a corpo no League of Legends, continuará com a mesma base no novo jogo. Usando seu artefato recebido de Nagakaburus, aprovetiza a grande Kraken e vai usar o item de combate, assim como no LoL. Você pode conferir um pouco mais sobre o desenvolvimento da personagem e suas particularidades na postagem da equipe de desenvolvimento de Ilaoi no Project L no site da Riot Games, o jogo ainda não tem dado de lançamento, mas é esperado para consoles e computador, esse aqui ó, é a página da Riot, é, do time de desenvolvimento para vocês ficarem por dentro, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é bastante importante aqui as notícias que nós estamos trazendo, vamos então aqui para essa próxima aqui de Call of Duty, é Warzone. Vamos falar um pouquinho dos vazamentos sugerem acesso antecipado ao M -O, Modern Warfare 2 e mais. As comunidades de Call of Duty. Warzone e Vanguard podem receber itens interessantes no futuro próximo. Segundo informações de alguns dataminers, que é a galera que hackeia os jogos, encontraram uma colaboração com o seriado Umbrella Academy e pacotes de operador focados em Modern Warfare que podem chegar em breve. O dataminer Really Reality sugeriu que os arquivos de atualização da quarta temporada de Warzone mencionam um acesso antecipado à campanha de Modern Warfare 2, que ainda não foi anunciada. Ele ainda alega que a atualização também inclui arquivos relacionados a um pacote de operador Khaled Al-Assad, eh, e que o pacote seria gratuito com a pré-venda digital de Call of Duty Modern Warfare 2. O personagem que foi antagonista no original também apareceu como vilão secundário em Modern Warfare de 2019. Por isso, é de se acreditar que ele apareça na história de Modern Warfare 2. É, o Licker já havia mencionado que a temporada 4 de Warzone contaria com quatro antagonistas clássicos de Call of Duty como operadores jogáveis. O Reality também alega que os arquivos do Battle Royale sinalizam uma colaboração do The Umbrella Academy, série da Netflix baseada na história em quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Ba. Segundo ele, os personagens Razel e Chacha seriam visuais do crossover. Como se trata de um conteúdo especulativo, ainda não sabemos a veracidade de seu conteúdo, mas segundo reality, o pacote estaria disponível durante a quinta temporada de Warzone Vanguard. É, neste momento, a Activision Blizzard, é uma nota lá do editor do Canal Tech, é, está sendo investigada por denúncias de assédio sexual, assédio moral e má conduta. E aí tem as reportagens nacionais e internacionais sobre o assunto para gente não perder nenhuma dessas informações. Vão vamos, vamos curtindo, vão vamos compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é bastante importante. Vamos falar então um pouquinho de God of War, para todo mundo ficar por dentro de todas as notícias aqui. Deixa eu pegar aqui, deixar na tela para vocês. God of War... Teste de captura de movimentos incluiu até braço decepado. Quem jogou God of War sabe que Kratos não pega leve com adversários. O que pouca gente sabe é que a pessoa responsável pelos poderosos golpes deferidos pelo bom da guerra no jogo de 2018. Recentemente, o ator Eric Jacobus, publicou um vídeo em seu canal no YouTube mostrando o teste que ele enviou para Santa Mônica Studios, sugerindo diversos movimentos para pro o protagonista Barbudão. Ele não poupou esforços, deferindo todo tipo de golpes, usando mãos, pés, uma machadinha e até envolvendo alguns membros decepados, cenográficos, é claro. Segundo o ator, o time responsável por God of War em 2018, então em contato após assistir o vídeo, no qual ele recriava os movimentos da série Tekken na vida real, é, mas Jacobus foi um pouco adiante e gravou um vídeo de teste com várias sugestões de golpe para o protagonista, que você confere logo abaixo. Os movimentos eram em grande parte diferentes socos e chutes em diferentes intensidades, mas a coisa fica legal quando o ator puxa uma machadinha e consegue desferir golpes à torta à direita. O ápice desse teste aconteceu quando o Jacobus utilizava um braço e uma perna de mentirinha para ilustrar ataques envolvendo desmembramentos, usando, usando, deixando a gravação incrivelmente brutal. Como o ator acabou descolando o trabalho e ficou responsável por emprestar os movimentos a Kratos e diversos outros personagens em God of War de PlayStation 4, é provável que ele tenha acertado em cheio nesse tipo de material que o estúdio estava buscando encontrar. Uma boa notícia para os fãs que adoraram o desempenho de Jacobus no jogo de 2018, é que o ator está confirmado para a sequência para God of War Ragnarok, que, seja exclusivamente, que chega exclusivamente para PlayStation 4 e PlayStation 5 em 9 de novembro deste ano. Vamos ver aqui rapidinho o vídeo dele, só para vocês verem, olha que legal, vou botar aqui com um som. YOU <risos> Ups. Pobre Bernie Pobre Bernie, muito bom esse vídeo aqui Esses testes e muitos movimentos e de fato muito parecidos com o próprio Kratos No jogo do estúdio Santa Mônica então é muito interessante como de fato ele se desenvolve. Vamos só para mais uma notícia, gente. Terminando de compartilhar aqui no Twitter para mais pessoas ficarem com acesso aqui às nossas notícias. O que é sempre muito importante, né, gente? Vamos, então, trocar aqui sobre o anúncio aqui da Gamescom. Vamos lá, então, para a última notícia do dia. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui, a Vivian, todo mundo que tá aqui, que estava lá conosco. É, Geoff Keighley promete anúncios animadores para a Gamescom 2022. Noite de abertura será, será celebrada no dia 23 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília. A Gamescom 2022 tem horário marcado para começar, dia 23 de agosto, de dois, de, de, às 16 horas, é, de 2022, o Geoff Keighley será o apresentador da conferência ele prometeu uma noite de abertura recheada de novidades e anúncios animadores para os fãs, que poderão acompanhar o evento tanto online quanto presencialmente. As atrações estenderão até o dia 28 de agosto e o Showcase acontecerá na Alemanha, na cidade de Colônia. Mesmo sem a presença da Playstation, Nightly apresentará jogos inéditos para o público e fará revelações aí na Open Night Live vamos ver aqui no Twitter o vídeo dele Hey guys it's Jeff Keeley hope you're doing well hope you're having a great summer getting to travel around a little bit now that we can do those things and speaking of traveling in a month I am so excited that our team is going to be heading over to Cologne Germany for Gamescom 2022 and yes we are going to be doing opening night live live in person in front of thousands of fans at Koln We are back to the big show. We've got lots of exciting game news and announcements and first looks for you. Uh, and of course, the show will stream live around the world for everyone. But I'm very, very excited to be back in Germany in front of a live audience of fans. It all goes down on Tuesday, August the 23rd at 8 p.m. Central European time, 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern. At OpeningNightLive.com uh, It's gonna be so fun to be in front of the fans Again, something we haven't been able to do For quite some time And we have a great show coming together So I hope you get to tune in Or join us live in person For Gamescom Opening Night Live we'll see you... Essa vai ser a Gamescom Uma maior feira é, de games do mundo ocidental, perde somente para as feiras chinesas, então é para todo mundo ficar atento. Gente, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui na live, no News Games sempre trazendo novidades, entrevistas relevantes, informação quente para vocês todos que nos acompanham aqui, que é muito relevante. Estamos com um jogo antecipado, não posso falar muito o que eu tenho aqui, mas é isso, gente. E da e Próspera, galera, boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais, tchau, tchau.